Webpage, Website, Site. Para muitos empreendedores, esses nomes remetem ao lado negro da força. I find your lack of faith disturbing. Mas traremos você para o lado luz desse tema. Hoje falaremos sobre 7 dicas essenciais para ter um site mais atraente que converta em mais visitas. Eu sou Marta Marinelli e esse é o canal do Bonfim Estúdio. Você já sabe o quanto é importante ter uma página na internet para divulgar seus produtos e serviços. Mas já parou para pensar quais itens são importantes antes mesmo de tirar essa ideia do papel? Resolvemos te dar uma ajudinha e listar alguns pontos essenciais para essa tarefa. Colocar a mão na massa ou terceirizar? Vamos que vamos! Lápis e papel na mão, né? papel na mão! Muitos serviços de hospedagem oferecem ferramentas prontas para que você mesmo se aventure a criar a sua página. Mas o que foi feito para facilitar pode se tornar um grande limitador se você quiser deixar o seu site com a sua cara, pois os templates disponíveis nem sempre agradarão ao seu gosto, sendo necessária sua customização por meio de programação. Não! God, please, não! Não! Quer dizer, você teria de dispor de muito tempo para aprender linguagem de programação. Por isso, é bem melhor terceirizar essa tarefa. Então vamos ao checklist. Hey, ho, let's go! Consulte se seu nome desejado para seu site já está registrado. Talvez seja uma boa ideia ter uma pequena lista de opções para o caso de alguém já ter registrado aquele seu nome lindo e maravilhoso. What the hell is going on? How can you be John Malkovich? How? Organize as informações. Reúna tudo o que deseja mostrar ao mundo sobre o que você faz. Assim, a empresa escolhida por você terá como lhe atender de forma rápida e eficaz. Seja direto e evite enviar ao desenvolvedor uma quantidade enorme de informações. Melhor focar no que é mais importante para você, que é vender a sua imagem e a de seu negócio. Os sites mais vistos hoje em dia são limpos e atraentes busque referências que lhe agradem e mostre-as ao desenvolvedor. Ele saberá definir o que será mais apropriado ao seu caso. Por outro lado, não se deve entulhar as páginas com quilos e quilos de informação, já que atualmente a maioria dos acessos se dá por dispositivos móveis, daí o termo mobile first. Isso mesmo, seu site precisa ser legível e agradável, primeiramente em smartphones e tablets. Mesmo que você esteja vendo este vídeo, em um reluzente monitor de 27 polegadas, saiba que você faz parte de uma minoria. E finalmente, teste seu site. Antes do lançamento oficial, peça para que seus amigos e colaboradores acessem sua página, pois assim ele será visualizado em diferentes telas e sistemas operacionais. Isso garantirá a integridade das informações e fará com que sua mensagem chegue a todos da maneira como imaginou chegar. Caso detecte algo de errado, avise o desenvolvedor. E por último, mas não menos importante, é preciso que você, empreendedor, saiba que é vital que seu site tenha manutenção frequente. Ah, lá, costas. Ah, pronto. Isso pode te livrar de muita dor de cabeça com o suporte de hospedagem. Mais uma tarefa que deve ser deixada a cargo de seu desenvolvedor de confiança. Então vamos recapitular as dicas para um site sensacional. Primeiro, escolher um nome para registro. Segundo organizar as informações importantes. Terceiro, ser direto e objetivo. Quarto, que o site seja limpo e atraente. Quinto, ser mobile first. Sexto, testar seu site. Sétimo, contratar um serviço de manutenção. Com essas dicas em mente e um bom desenvolvedor lhe atendendo, você terá um site profissional que transmitirá com clareza os valores e objetivos de seu negócio. Acesse links com mais dicas nos cards ao lado e também na descrição deste vídeo, aqui embaixo. E não deixe de nos visitar nas redes sociais. Curta, compartilhe e comente. Seu feedback é muito importante para nós. Até mais!